Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar vídeo vocês receberem a notificação. Gente, o projeto que a gente vai fazer hoje é esta blusa feita de retalhos que não precisa de molde. Olha que graça que ela ficou, gente, ela ficou maravilhosa, eu usei uma malha, tá vendo? Ela é uma malha lurex, e gente, é sério, isso daqui é um retalho, a gente apenas virou aqui, olha, vocês podem ver aí no decorrer do vídeo, ela é muito simples de fazer, e se você quiser adquirir esses retalhos aqui, que eu estou fazendo um monte de roupa pra vocês, é uma caixa que eu recebi lá da Rosa, tecidos e aviamentos, apenas de retalho, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação, para quem quiser estar adquirindo as caixas de retalho lá da Rosa Tecidos e Aviamentos. Se você quiser aprender a fazer essa blusinha aqui, super simples e que graça que ela ficou, né, gente? É só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bora, então, fazer mais um projeto aí de retalho, né? Gente, vocês vão precisar, então, de uma blusa que vocês gostem aí, né? Que vocês acham que fica bacana no corpo. E um pedaço de tecido aí, no meu caso, eu estou usando uma malha lurex. Que é retalho, eu tenho aqui 80 centímetros dessa malha, peguei uma blusa, então, que eu gosto bastante. Só coloquei aqui, olha, na dobra do tecido e vou cortar duas vezes a, a blusa, né, pra tirar frente e costas. No caso dessa blusa aqui, ela não tem a manga, tá vendo que é uma coisa só? Então, eu já vou fazer assim, tá vendo? Olha, só depois dobrar aqui. Se você for fazer com manga, é só você tirar a manga, tá? Então, gente, o que que eu fiz? Vocês viram aí, né, que eu cortei a blusa e aí eu brinquei, porque este tecido, ele é preto do outro lado. Então, eu cortei e fiz essa faixa, tanto na frente como nas costas, olha. Eu mostrei aí pra vocês, costurei no overlock. Se você não tiver overlock, você vai passar a sua máquina reta no ponto zigue-zague ou até no ponto reto que não desfia. Aqui embaixo, olha, eu fiz a barrinha com um ponto reto, ó. Eu estico, tá vendo? no ponto reto e ela não arrebenta, tá? Então, o que que eu fiz? Aí, eu coloquei, então... Eu coloquei, então, lado direito do tecido com lado direito do tecido, passei uma costura pela lateral e pelos ombros. Aqui na barrinha, ó, se vocês verem, eu simplesmente fiz isso, gente. Dobrei uma vez pra dentro, outra vez, passei uma costura, tá? E fiz a barrinha. Aqui na manga, não. Eu fiz o processo que eu vou fazer aqui na gola. Eu cortei um pedacinho de tecido e coloquei aqui, tá? Então, não é o mesmo processo que eu fiz aqui na barrinha. Porque eu coloquei este restinho de aviamento que eu tinha, olha. Eu achei que ficou bacana. Tá ficando uma blusa super chique, né? O que era pra ser uma t-shirt simplesinha, tá ficando bem chique. E agora, a gente vai fazer a, o decote aqui, a gola, tá? Tá? E a parte da gola é o mesmo processo que a gente fez aqui na manga. Então, se você ficar com dúvida, é o mesmo processo. Você vai pegar, vai tirar a medida total aqui da circunferência da sua gola. E vai cortar uma tira no tecido. Eu vou fazer em preto, tá? Uns dois centímetros menores. Vai passar uma costura pra fechar. Tá vendo? Olha, essa, essa tirinha. Eu tô fazendo uma tirinha um pouquinho... Ó, ela vai ficar fininha, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou achar aqui... Na minha tira, meio frente, meio costas e laterais. Vou marcar com um alfinete. É o mesmo, eu sempre falo aqui para vocês, o mesmo processo de colocar elástico, tá? É bem simples. Aqui, no meu caso, eu já tenho as duas laterais. Então, eu vou achar meio frente e meio costas. E vou marcar também aqui com o um alfinetinho. Agora eu vou pegar a minha tira e vou colocar os quatro pontos que eu achei lá aqui na minha blusa, tá? Se você quiser cortar mais grosso a sua, o seu decote aqui, você pode. Eu prefiro cortar um pouco mais fininho, que eu acho que o acabamento fica melhor. Agora que eu já posicionei aqui os quatro pontos, é só ir pra máquina. Como eu cortei um pouquinho menor, é só você dar uma esticadinha e encaixar a sua golinha aqui. Então, eu vou pro overlock, só passar essa costura e a minha blusa já vai estar finalizada. Feita de retalho, aviamentos que sobraram e olha que graça que ficou a blusa, tá? Só vou passar uma costurinha aqui na máquina e já volto com a blusa finalizada. Então, tá aqui, pessoal. Olha, costurei, tá vendo? Ficou fininho, como eu disse, se você quiser que fique mais grosso, você corta a tira mais grossa. Então, eu fiz essa blusa de retalho, usei aviamentos que tinham sobrados, era pedacinho de aviamento, não ia dar pra nada. E olha que graça que ficou, gente, olha o acabamento, olha os detalhes. Se você não quiser fazer esse recorte aqui na frente, não precisa, eu só fiz pra tirar um pouco o dourado dela, sabe? Pra dar uma quebrada no dourado e ela ficar com um pouco mais de preto, Tá?